Boa tarde a todos. Vamos começar este seminário. Eu só venho dar as boas-vindas estou aqui na qualidade de diretor da escola e diretor da unidade de investigação LIDA, Laboratório de Investigação em Design e Artes, que é aqui desta unidade de investigação, desta unidade orgânica do Politécnico de Leiria. Quero dar as boas-vindas sem nomear ninguém para não falhar nos nomes, mas queria agradecer a presença da Senhora Vereadora da Cultura da Câmara Municipal das Caldas da Rainha e agradecer a presença dos representantes ou da representante do SENCAL, é, creio que não está cá o representante do Politécnico de Tomar, já veio, o Ricardo, Ricardo, desculpe, é, andava a perguntar por si e disseram ainda não tinha chegado. O... Os investigadores envolvidos neste projeto, as bolseiras envolvidas neste projeto, CP2S e todos os outros que estão aqui na escola e que nos visitam hoje. Vou fazer um, um, um breve, uma breve introdução à atividade do, do LIDA, desta unidade de investigação onde este projeto decorre, que tem três anos de existência que já tem alguns projetos, muitos deles, ou quase todos, em parceria com outras unidades de investigação, do Politécnico de Leiria, nas áreas da saúde, das tecnologias, dos produtos para o mar e da acessibilidade. Envolve mais ou perto de 10 investigadores do LIDA, este, este universo, nós não, não somos assim tantos, mas para, para início da atividade acho que 10 é um bom número envolve quase todo o, este ecossistema científico e tecnológico do Politécnico de Leiria. Queria dar destaque aos projetos financiados que nos permitem ter algum fogo eh, aqui nas Caldas da Rainha, sendo o, o, o DEGREN, o Home Greens e o CP2S este projeto, os três projetos que temos financiados Queria chamar a atenção para o, o, o interesse que temos nos projetos financiados que nos permitem ter um, um funcionamento acima de tudo, dinheiro para, para trabalhar, permitem-nos ter os equipamentos para desenvolver esse trabalho e permitem-nos ter uh, uma coisa que eu acho muito importante neste processo de criação e desenvolvimento de aplicação, de transferência do que quisermos, do conhecimento, que é os alunos envolvidos nos projetos, neste caso com bolsas de investigação. Isto permite um, um, uma transação muito interessante entre os cursos de mestrado e os projetos de investigação e a sua aplicação fora da escola, que é uma coisa né, que nos interessa a todos. Tinha aqui uma nota pequenina acerca da exposição da biblioteca de um ceramista que eu estive a conversar acerca dela e, do, e deste projeto todo, recentemente, com o professor João Serra, que está ali sentado, boa tarde, é, e falava do, da, da descoberta, de conhecimento, e, e eu levei a coisa mesmo por um sentido literal, eu, eu premi mim, esta, esta exposição da... da da Biblioteca de um serviço Industrial, é um bocado esta ideia de descobrir desvelando. É uma coisa que, que se desconhece e que se dá a mostrar que estava escondida, que estava no eBay, na Amazon e que, e que foi dada, que foi descoberta, trazida acima ao, aos nossos olhos, ao nosso conhecimento. Este é um trabalho importante que, que também fazemos, não é só inventar coisas novas, é descobrir novas maneiras de mostrar coisas, coisas. Agora queria, eu tenho aqui umas notas, estou a tentar segui-las. É, queria falar deste projeto, que é por causa disso que estamos aqui, este é o seminário final, e eu queria dar a, a minha impressão, vou falar um bocado sobre o, o modo como eu acompanho o projeto e como eu entendo neste, neste seu ponto de, de finalização. É um, um projeto que tem... Um investigador principal, que é o José Frase, mas que de facto tem dois investigadores eh, na prática que seguiram duas linhas paralelas de descoberta ou de investigação ou de produção de conhecimento. Uma numa área do, do património industrial cerâmico e outra numa área da indústria cerâmica numa abordagem aos seus produtos sustentáveis e aqui... Estas duas linhas estão, neste momento, eu diria que se o projeto fosse para continuar, e já lá vamos, era na confluência, no modo como eu vejo isto fora, era na confluência destas duas linhas, em que provavelmente íamos ter que juntar uma coleção de cerâmica industrial atual, focada na, em produtos sustentáveis, e com uma, um, um estudo deste, deste, desta coleção, como uma coleção fazendo parte de um património atual, cerâmico, da indústria nacional. Eu, eu creio que é, é um trabalho que não me compete a mim, não sou especialista, mas compete a mim de, de dar a, a força e, e colaborar para que possa a, acontecer. E eu creio que temos, neste momento, nas Caldas da Rainha, um sítio para para continuar este projeto, que seria um espaço cedido pela Câmara para este projeto, precisamente. Poderá ser aí, é um desafio que eu deixo, o um sítio onde se guarda a coleção que foi criada com estes produtos industriais, cedidos pela indústria, precisamente, para ser trabalhado de outro modo. Não, não, não quero lançar aqui mais nenhum desafio, porque não tenho competência para isso. Este projeto, CP2S, foi um projeto ambicioso e foi um projeto muito complexo. Foi ambicioso por ter sido o primeiro projeto financiado e liderado por nós, pelo LIDA, e por ter logo à partida para o primeiro projeto, 18 integráveis, não estou em erro, em 18 meses, foi assim uma, uma, foi no, no, um, um nível estratosférico que marcou esta, esta ambição. E foi complexo, como eu já disse, porque tinha duas vias de, de investigação que foram evoluindo em paralelo e que foram gerando estes, estes, estes produtos, estes entregáveis, que foram, por exemplo, as visitas exploratórias, as aquisições, as exposições, as edições, os artigos, os trabalhos de laboratório, os seminários e os colóquios. E agora o meu balanço já disse quase tudo já falei de uma oportunidade e só queria falar de, de, do potencial que há na continuidade deste projeto do ponto de vista de podermos continuar a envolver os nossos alunos como bolseiros a, a dar continuidade às próximas iterações do CP2S ou do CP2SB não sei Uh, queria também dizer que uma nota de fragilidade, no, no, de, queria deixar esta nota para não parecer que foi tudo ótimo, tivemos lá quase, esta ambição obrigou uma gestão interna e uma aprendizagem interna, tanto da escola como da unidade de investigação, como das pessoas envolvidas no, em todo o projeto, que por vezes criou uma necessidade de, de olhar para a ambição com os olhos mais cautelosos. Eu, eu, eu, é uma nota minha e eu acho que é uma aprendizagem. Portanto, não é uma fragilidade que se nota no processo, não é uma fragilidade no resultado. E agora já, já falei tudo o que tinha a falar. Muito obrigado a todos. Uma boa sessão. Boa tarde, obrigada por estarem presentes hoje no, no seminário final deste projeto. Uh, também não, não pode estar presente, espero que acho que já se foi embora. A nossa colega Adriana uh, também trabalhou connosco, mas Está teve... ali. Ah, ok, não te vi, desculpa. <risos> obrigada <risos> por estar presente hoje mesmo, com as suas dificuldades, obrigada não é mesmo. E, pronto. E, e vamos começar. Uh, nossa apresentação sobre o site. Nós realizámos um, um site sobre o projeto um, que mostra todas as atividades que nós fizemos. Então O projeto CP2S, Cerâmica, Património e produto sustentável do Ensino e Indústria, apoiado pela Fundação da Ciência e Tecnologia, que conta com, o, com os seguintes parceiros institucionais, o Instituto Politécnico de Leiria, o Instituto Politécnico de Tomar, uh, o Centro de Formação Profissional para a Indústria Cerâmica, o SENCAL, e a Câmara Municipal das Calas da Rainha. É, é um projeto de investigação que teve a duração de 18 meses e que está a ser coordenado pelo Laboratório de Investigação de Design e Artes, o LIDA, uh, sediado uh, no Campo 3 da Escola Superior de Artes e Design, desta, desta mesma escola e que é apoiado pelo, pela FEDER, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional uh, do âmbito do Programa Portugal 2020, uh, Programa Operacional Registro do Centro. Do centro. Uh, este projeto visa organizar e disseminar um conjunto de informações uh, dispersas na área da tecnologia, da so social, economia, uh, histórico-cultural. E, foram usadas as, foram, uh, e estas áreas foram usadas em atividades pedagógicas. Uh, em apoios de ensino, em investigação, em design de, de, de produtos cerâmicos sustentáveis, entre outras. Uh, o objetivo principal é, é con contribuir o aumento de competitividade entre as diversas entidades. Os alunos, estes alunos valorizam o conteúdo visual como fonte de conhecimento e inspiração para os seus projetos. Por isso, o projeto CP2S proporcionou atividades de seminações de conhecimento, materialização de exposições, coleções, briefings, para que o aluno desenvolvesse os sentidos e interagissem com, com as nossas propostas apresentadas. Começamos por, pela primeira exposição realizada a exposição 12, conversas em torno de 12 projetos em cerâmica. Uh, que foi a primeira atividade do projeto, onde foi proporcionado uma amostra de produtos realizados uh, na EZAD, tanto por alunos como por ex-alunos, proporcionando a divulgação destes trabalhos, uh, complementada por 12 conversas, uh, conferências, uh, no período de 5 semanas, que serviu uh, de plataforma de divulgação de, dos criadores destes produtos. Um, esta exposição e conferências foram visitadas por uma panóplia de público, entre os quais a comunidade académica, a Associação Portuguesa de a Associação Portuguesa Cidades e Vilas Cerâmicas, que está aqui, visitada no dia 17 de abril, a população em geral, que teve... Tivemos bastantes comentários positivos, mas também uma, uma pessoa relevante como o Ministro da Ciência Tecnologia e Tecnologia do Ensino Superior, o Engenheiro Manuel Heitor e a Diretora da Ciência Viva, a Dra. Rosária, acho que é Ros Rosalina. Rosalina Vargas, que resultou de um convite a participar no Dia Nacional da Ciência Viva, da Ciência, em Leiria. Participámos aqui neste canto... Uh, depois o site está disponível, vocês podem abrir e ver todo o conteúdo interno, nós só estamos a mostrar o geral. Um, no teatro, esta exposição esteve no Teatro José Lúcio da Silva, em Liria, que teve o prazer de ser visitada pelo Presidente da República. Outras atividades decorreram de, deste projeto, uh, envolveu os mais pequenitos por exemplo, o projeto da, por exemplo, o projeto da, da Vera. As crianças da pré-escola do, do, do Colégio Nossa Senhora de Fátima, do Centro Social de Paroquial das Calas da Rainha, experimentaram o projeto da Vera Santos, que foi de forma lúdica e riscaram o chão do, do Centro de Arte, que foi bem <risos> produtivo. É, não, é mais para baixo. Estiveram a divertir-se imenso, fazer os desenhos com a Vera. De seguida, tivemos uh, outra... Concretizando a exposição. O, um, o coordenador do projeto, o professor José Frade, aqui é presente, realizou uma atividade pedagógica com os alunos de do curso de design de produtos cerâmica e vidro que lançou o desafio a, contra, a contactar indústrias cerâmicas com, para a realização de uma exposição no âmbito escolar, no âmbito da aula que permitiu recolher algumas amostras de vários subsetores da indústria esta, esta exposição foi feita uma exposição no âmbito da escola, tinha, no âmbito da aula, como tinha dito, que permitiu obter algumas visitas e opiniões sobre esse assunto. O, o projeto, então, nós decidimos, o projeto ali se a esse curso, que para conquistar mais peças, e então contactámos outra vez e mais novas empresas, contactámos pelo menos mais 30 empresas, mas só 20 delas nos conseguiram responder hum, na área da indústria cerâmica nos quatro principais subsetores, que é o pavimento revestimento os sanitários, o utilitário decorativo e o estrutural hum, realizaram-se portanto também essas essa visitas às indústrias às empresas para que oferecessem e que nos permitiu oferecerem-nos uh, inúmeros produtos para realizarmos a exposição uh, intitulada "Produtos Cerâmicos e Industriais Sustentáveis", uh, patente nos filos. A escolha deste local baseou-se no âmbito industrial, no âmbito industrial, além da sua localização no coração da cidade, das Calas da Rainha. <coughs> Aproveitámos para voltar a agradecer a oferta tão generosa destes produtos que permitiu também constituir uma coleção intitulada Produtos Sustentáveis, Patentes no LIDA e no Depósito da Agradeço também a presença de algumas empresas que estão aqui que puderam vir ao nosso seminário. Obrigada. Esta, esta exposição foi visitada por alunos. Por alunos que se inspiraram em algumas peças. E, e no público em geral, uh, com alguns casos de ex-trabalhadores da indústria cerâmica que se maravilharam com o que está a ser feito na indústria de hoje em dia. Uh, agora passo a palavra à Lia. Vai. Olá a todos. <risos> um, então, consequente, mais uma atividade pedagógica, agora com alunos da unidade Curricular da Oficina de Mediação Cultural 2, do primeiro ano do curso de Programação e Produção Cultural, que foi orientada pela professora Lígia Afonso e coordenada pelo Dr. João Serra, realizou-se mais uma exposição denominada Produto Próprio, colaboração entre artistas plásticos e a indústria da cerâmica da SECLA. A investigação, produção, curadoria, montagem e desmontagem, assim como a divulgação da exposição, deve-se aos alunos desta, desta disciplina. Gostava de agradecer individualmente a cada um deles: a Ana Felício, a Andrea Coscorão, a Diana Duarte, Francisca Correia, Francisca Almeida, Francisco Pereira, João Varela, João Pires, Laura Costa, Miguel Caiato, Patrícia Cecílio e Sofia Duarte. Eles são merecedores de todo o mérito desta exposição tendo no nosso projeto CP2S servido como mediador e apoio à constituição desta exposição. De realçar que, de das quatro, das, todas as exposições que foram realizadas no âmbito deste projeto, esta contou com o maior número de visitantes, cerca de 1.500 oriundos de todo o país. Um, esta, esta exposição incidiu sobre as colaborações entre artistas e a indústria cerâmica, ensaiadas nas décadas de 1950 e 60 se nas caldas da Rainha. Uh, Tendo-se escolhido uma amostra representativa, mas não exaustiva, dos autores envolvidos nessas colaborações e dos trabalhos deles resultantes, uh, escolhendo-se apresentar peças cerâmicas experimentais e laboratoriais, orgânicas e policromas, a partir dos acervos da Câmara Municipal de, dos museus da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, de um colecionador particular e de um artista da região. Em complemento a esta exposição, foi feita uma conversa entre artistas e especialistas de, da área. A conta da seleção das peças a figurar na exposição, verificou-se que algumas tinham necessidade de uma intervenção de restauro. Como tínhamos como parceiro o Instituto Politécnico Tomar, na pessoa do Dr. Ricardo, escolhemos um, uma amostra de sete peças e que foram alvo de, desse restauro, que estão aqui à frente, As primeiras, os primeiros seis plintos. Uh, e agora passo de novo a palavra. Ok, agora é a minha parte. Uh, durante este percurso, do, durante estes 18 meses que, foram, que aconteceu o, o projeto, uh, tentámos sempre envolver o, os alunos da ESAD vêm participar nas nossas atividades, sendo realizados os briefings para desenvolverem produtos cerâmicos com uma vertente mais sustentável. Uh, foram selecionados alguns projetos e prototipados. Estes protótipos com cariz produtos uh, estruturais foram impressos em 3D com a ajuda do professor João Mateus, aqui presente, investigador também deste projeto, Uh, o projeto, os projetos com cariz uh, utilitário e decorativo foram produzidos pelo Sencal, uh, possibilitando assim uma ligação mais forte com este parceiro de projeto, com a professora uh, Sencal com a professora Manuela Barroso. Pronto, os projetos estão aqui expostos, impressos em 3D e, o, e, os, e os projetos uh, feitos pelo Sencal estão mais... Ao lado, estão aqui no centro. Um, foi pouco novo, muito muito tempo para acabar com o resto. De, foram feitos os moldes de, de uma das peças, mas a outra ainda está, só estão na, na parte das madres. Um, que, é, que é um bolo um, A materialização destes protótipos foram foi exposta a parte 3D. Uh, foi exposta na feira de propriedade industrial, denominada uh, da invenção ao mercado, patente na Neuroleia, em Leiria. Acompanha uh, acompanhando estes, estes protótipos, realizaram-se cartazes com a descrição de cada projeto, compilados num livro de proporções monumentais, ali, quando quiserem podem ver e desfolhar o belo livro, uh, também exposto nesta exposição. Uh, estes postos também serviram para possibilitar uma melhor linguagem e interação quando voltámos a contactar as empresas por uma segunda visita, uh, e que anteriormente contactámos para apresentarmos o desenvolvimento que fizemos com, com estes alunos, com, as, com a exposição que fizemos com as peças deles e com, com as propostas dos alunos. Entre elas, uh, a peça entre elas as peças do curso de design de produto uh, do curso de design de produto de e vida orientadas pelo professor Nick Taylor que que ele falará a seguir a mim claro que estas propostas foram bem recebidas mas até agora só uma empresa está a estudar conosco a possibilidade de parceria a Torriense que, que estamos uh, em processo de desenvolvimento de um novo projeto de investigação e produção de algumas peças apresentadas. Uh, também participámos, uh, foi possível participa uh, a participação no, num concurso nacional, o, um, o Prémio Inovação Setor cerâmico organizado pela APICER, onde, os onde um aluno desta escola, Gonçalo Gama, uh, ganhou o segundo lugar e é uma menção rosa. Olá de novo. Um, por fim, realizou-se a exposição que está patente no Átrio, a exposição biblioteca de um, de um ceramista. A investigação foi conduzida pelo Dr. João Serra e contou com, com o meu apoio. A minha parte terá sido mais na preparação de, dos materiais, na investigação sobre os autores, a, a constituição das referências, a construção juntamente com a Liliana, da exposição no seu formato digital, que, se, que se servirá de complemento à, à exposição que está lá fora. Um, a conta da preparação desta exposição um, foi-nos oferecida uma pequena coleção de 30 obras relacionadas com tecnologia cerâmica, uh, que três fizeram parte. Queremos agradecer a José Pinto Ribeira esta oferta tão generosa e que tão bem se envolve nesta, nesta exposição. Pronto. Se quiserem visitar, vamos fazer aqui um pequeno roteiro. Que isto parece simples, mas. Estou separado por Pronto, mete clica aqui em cima. Estava onde estava? Pronto. estava. Hum. À semelhança do semelhança da exposição que está lá fora, está organizada pelos mesmos núcleos. Temos um pequeno texto introdutório para, para cada núcleo explicar a sua história, o seu desenvolvimento, o seu próprio desenvolvimento, as pessoas que fizeram valer essas indústrias e as escolas. Pronto, este será o texto introdutório de, do núcleo. No final de cada texto introdutório estará uh, uma, li uma listagem das espécies bibliográficas que compostam cada núcleo. Vamos abrir um, um exemplo. Pode ser esse. Mais para baixo. Dos Pronto. Vamos abrir uma espécie bibliográfica para termos a, a noção como, como está organizada cada. Cada obra. Então, primeiramente, teremos a imagem da folha de rosto, que comporta as informações principais. Depois, teremos um, a, a biografia do autor. Se, se as obras são tão ricas no seu, no, como fonte de conhecimento, as, as próprias pessoas que o escreveram serão, se não mais ricas. No... Igualmente. Igualmente. <risos> teremos também uh, o resumo de, da obra. Sempre o mais sumário possível, máximo 10 linhas, acho que conseguimos todos fazer este esforço. E no fim temos a referência bibliográfica que decidimos apresentá-la de acordo com uma norma, uma norma que se nos anos 80 também, para assim fechar o círculo da, da escolha das obras para esta exposição. E agora a Liliana vai concluir. Não, eu quero uma. Em todas estas exposições tivemos também, uh, para falar agora do resto do pessoal uh, envolvido no projeto, em todas as exposições também tivemos o apoio e coordenação da professora Carla Cardoso. Uh, também uh, no o projeto, de, no seio de, do IPL, uh, contámos tam, contamos também com, com a parceria do Setor of Applied Research, em management and economics da escola. As escolas superiores de tecnologias estão centro de, de investigação e desenvolvimento da indústria, uh, do centro, exatamente este este centro é da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, com o contacto com, que é a professora Alzira Marques e uh, o, o e o Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, com o contato da professora Sofia Eurica, que não pode estar presente. Um, Participámos também no Programa Par, organizado pelo, pelo professor Fernando Poeiras, também é investigador deste projeto e, finalmente, acrescentamos que foram também realizadas sete artigos e quatro livros no âmbito deste projeto. E penso que não faltará mais pessoas a anunciar. Obrigada. Obrigada.